Viva amigas, aqui está mais um ponto a duas cores, bem lindo. Ficou realmente com uma elegância muito especial estas três linhas paralelas. Vamos lá fazer o tutorial do ponto. É muito fácil, o amarelo tem que passar para este lado. Aqui fazemos duas laçadas na agulha. Vamos buscar, vamos trazer logo o amarelo agora temos que passar aqui por baixo destes dois afagar aqui é muito importante trazer este este esta linha para este lado afagar e já está fechamos o ponto bem simples né? só precisa ter um bocadinho de cuidado e já está lindíssimo de grande efeito